Fala rapaziada, mais um Deote do Mundo começando pra vocês e hoje a gente vai falar sobre dicas de como economizar no seu intercâmbio com essa alta do dólar que a gente tem visto aí nas últimas semanas, beleza? Então se é interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Música Vamos lá, para começar, uh, o que, que a gente tem que a gente pode dar uma economizada para você que está pensando em sair do país e fazer o seu intercâmbio no exterior? Lembrando que agora a Twizy trabalha com vários destinos, não só a Austrália, então um desses outros destinos pode ser uma boa opção para você que está pensando em fazer o seu intercâmbio, mas dar uma economizada. né? Para quem está pensando em ir para Austrália, Estados Unidos, esses países agora estão com o dólar um pouquinho mais alto e tem muita gente também fugindo dessas ideias justamente por conta dessa alta. Alguns dos destinos que têm a mesma qualidade, o ensino do inglês também, que estão com o dólar ou o euro um pouco mais baixo, né? E a gente pode observar isso nas últimas semanas com essa alta e baixa do dólar que tem dado, do euro, do real, tá sendo desvalorizado, na verdade. A gente tá falando aí de Irlanda, falando de Canadá, então a gente pode pensar em outros destinos onde você pode fazer o seu curso de inglês, dar aquele up na sua carreira, ter uma experiência internacional, não na Austrália, mas em outros países onde você vai gastar um pouco menos devido à alta do dólar ou do euro, tá? Então, Irlanda, por exemplo, é um dos destinos onde você pode gastar aí de 10 até uns 13 mil reais para ficar seis meses, né? Uh, estudando e com permissão de trabalho. O Canadá também, com promoções ótimas que a gente tá tendo também uh, para Toronto e Vancouver, então, apesar de não poder trabalhar no Canadá enquanto você tá no visto de turista, uh, é um destino onde você pode gastar um pouco menos e ter a mesma qualidade de vida, a mesma infraestrutura, o mesmo ensino do inglês do que na Austrália, nos Estados Unidos, né? Então, gastar um pouquinho menos. Então, é uma boa dica para economizar para você que ainda está um pouco indeciso qual país você quer estudar, né, para onde você pode ir, são destinos aí Irlanda e Canadá, destinos onde você pode gastar um pouco menos para poder fazer seu estudo fora do país, beleza? O segundo ponto são países onde você tem a permissão de trabalho, tá? Então Nova Zelândia, Irlanda, Austrália, são países onde você pode trabalhar enquanto você está estudando, isso ajuda bastante na hora de você poder se manter no país e também obviamente que o trabalho não é pura e simplesmente para você poder se manter, né? Isso vai ajudar bastante também na sua aprendizado do inglês, onde você vai poder trocar experiências com pessoas no ambiente profissional. Então, ia uh, também juntar um pouquinho de dinheiro e poder se manter no país enquanto você está trabalhando. Então, vale bastante a pena também buscar destinos onde você possa trabalhar e estudar. A Austrália dá essa opção, a Nova Zelândia com algumas escolas dá essa opção também e a Irlanda a, e Malta agora também tá com a permissão de trabalho com algumas restrições, mas ainda tem a permissão de trabalho, tá? Então... Pode ser uma boa para você que tá pensando em economizar no seu intercâmbio e não gastar tanto aí durante a viagem também, durante o programa, poder trabalhar no meio dos seus estudos, tá? Uma outra saída pra você que não aguenta mais o Brasil, que quer sair, que tá querendo mesmo fazer uma viagem, mas não tem tanto dinheiro pra fazer isso, é pegar menos tempo de curso, tá? Então a gente tá falando de cursos rápidos aí de um, dois, três, quatro, ou cinco meses, tá? Onde você vai gastar bem menos no restante do seu investimento inicial e com o exemplo da Austrália, Canadá, Irlanda, você pode renovar o teu visto dentro do país e lá você estender para outro curso, né? Então isso bate também um pouco na parte da premissão de trabalho, onde na Austrália, por exemplo, pessoas podem ir com 16 semanas de curso, com 4 meses de curso, lá renovar o visto para mais um ano, dois anos, três anos, e poder se manter enquanto está estudando e pagando o seu curso também parcelado, tá? Então para você que está pensando em economizar, é uma boa também, já que você está querendo sair do país rapidinho, fazer um curso menor, de uma duração menor, e estender o seu visto enquanto você está dentro do país. Muita gente fica preocupada também com a parte de acomodação, né? Às vezes quando você faz um, um orçamento, uma cotação para poder viajar e estudar fora do país, você tem aí um mês de acomodação, ou dois meses, ou até pelo período completo do teu curso, você fecha a acomodação. Uma ótima opção para você que está pensando em economizar também nessa parte é você fechar menos tempo de acomodação. Então, por exemplo, dependendo da cidade, dependendo do país onde você está, a gente consegue fazer duas semanas ou quatro semanas, Né? Ah, em casa de família sempre fica um pouco mais caro do que na casa de residência compartilhada com os estudantes, então muita gente pensa no intercâmbio ah, como uma parte que você tem só a casa de família não é bem por aí que funciona, então você tem outras oportunidades de também morar com outras pessoas e desenvolver o aprendizado da língua gastando um pouco menos existem milhares de opções no mercado tá? então a gente está falando de hostas, a gente tá falando de Airbnb existem várias opções onde você pode ah, também ficar acomodado também ter um lugar para você morar durante o seu intercâmbio gastando um pouco menos, tá? então a dica da acomodação é você fechar menos semanas enquanto você está fechando o seu pacote inicial, lá você renovar ficar um pouquinho mais de tempo, gastando menos ou você pegar um Airbnb pegar um hostel, né? pegar alguma coisa um albergue onde você possa gastar um pouco menos nessa nesse investimento inicial para quem está pensando em Canadá, gente, é, Canadá, quando você está pensando em economizar, você ir na baixa temporada, tá? Então, o que é baixa temporada? Aquelas pessoas que não se importam com o frio podem ir para o Canadá no inverno, onde você vai gastar um pouco menos nas escolas, um pouco menos na acomodação, enfim, você vai ter um orçamento um pouco mais barato se você viajar na baixa temporada, que é onde a maioria das pessoas não viaja por conta do frio, né? Quando a gente fala de frio também no Canadá, depende muito da cidade para onde você está indo. Se a gente está falando de ir para Toronto, obviamente você é vai pegar menos 20, menos 30, né? com neve e tudo mais, tem um frio bem mais considerável do que no verão, porém, se você está falando de Vancouver, por exemplo, é uma cidade fria, mas não tão fria quanto Toronto, quanto outras outras cidades desse lado daqui do Canadá. E não só de Canadá, tá gente, países como a Irlanda, Malta também, na baixa temporada e na alta temporada, você tem preços diferenciados por conta do clima, tá, então obviamente quando está mais frio as pessoas tendem a não ir para esses países por causa do frio. Então, para você que não se importa muito com isso, abraço pessoal do sul e do Brasil que não se importa com o frio, bah. Você também pode não se importar e gastar um pouco menos fazendo a sua viagem na baixa temporada, tá? É a última dica desse vídeo para dar para vocês é tudo que vocês podem fazer para economizar façam. Porém, não economizem no curso que vocês vão escolher, tá, gente? Uma escola de qualidade, ela vai custar um pouco mais caro mesmo e ela vai fazer toda a diferença no seu intercâmbio, tá? Você pegar uma escola muito barata, é o que a minha avó sempre dizia, que o barato sai caro. E no caso do intercâmbio, isso é muito real, tá? Imagina você fechar um pacote de seis meses de estudos num país que não é o teu, num país que você nunca visitou, num lugar que você não fala a língua, você já ter pago tudo e você ter que ficar seis meses numa escola onde você chega no primeiro dia e não gosta da qualidade, não gosta do ensino, não gosta das instalações, então, tome muito cuidado com isso, não fechem escolas muito baratas, porque o barato sai caro, e principalmente para você que está fazendo uma viagem internacional, esses detalhes vão fazer diferença na sua vida no exterior. Então, economizem tudo que vocês puderem, menos na qualidade de ensino e na qualidade da escola que vocês estão contratando, beleza? É, então é isso, pessoal. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu sou o Thiago Deotti, da Twizy Travel, Austrália, Canadá e Brasil. Ah, uma empresa que começou no YouTube, a gente começou a trabalhar no YouTube, né? Então eu tenho o canal desde 2013, com mais de 200 vídeos para vocês poderem acompanhar minha vida no intercâmbio desde 2013, tá? A gente já tem mais de 2 milhões de visualizações, já ajudamos muitos e muitos brasileiros aí pro o exterior. Então, para você que não conhece ainda, não deixa de se inscrever aqui para receber as novidades. Vai ter bastante vídeo aí do Canadá por vir também da Austrália, dos outros países que a gente trabalha, a gente está sempre viajando para poder mostrar esses países para vocês, como funciona tudo. Então se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau!